Tem várias pessoas que se você chega nela e pergunta cara, o que é a vida para você? Como que é a sua vida? A sua rotina? E ela vai te falar uma série de coisas ali que todas elas estão inseridas dentro desse sistema criado pela humanidade, né? Que é um sistema artificial. É o normal, né? Existe o natural e existe o normal. E eu vejo assim, como o grande problema que eu venho resolver é justamente a gente desapegar desse normal e se realinhar ao fluxo natural das coisas né da vida como ela é Olá bem vindo a mais uma edição do Life hacker talks que são conversas inspiradoras com pessoas aí que vem questionando esse grande sistema em busca de desenhar uma vida com mais sentido e liberdade o convidado de hoje é o Gui Ferreira grande parceiro aí, Faz parte lá do meu Master Soul, né? um grupo de pessoas que vem redesenhando a forma de agir e viver aí com muito mais consciência e sabedoria. E ele é um especialista em propósito, que é o tema dessa nossa conversa, né? Propósito no trabalho. Ele foi o criador aí do Conapro, que é o maior congresso nacional online discutindo esse tema que é tão profundo, que existem tantas facetas. Ele reuniu uma galera aí de peso para abordar o papel do propósito nas nossas vidas. Então quando a gente olha aí a desconexão das pessoas com o trabalho, né? 9 em cada 10 pessoas infelizes, segundo o Instituto da Gallup, aí na sua carreira, é muito fundamental você se perguntar, será que você está vivendo o seu propósito? Será que você tem clareza? do que que é o propósito, como que ele se manifesta na sua vida, então é por isso que você deve ficar nessa nossa conversa aqui, porque nós vamos abordar esse tema de uma maneira muito leve, muito bonita, espero que você curta e aprenda aí como eu aprendi conversando com o Gui, beleza? Mas antes de ir a conversa, se inscreve no canal aí, ativa as notificações, assina o podcast para que você não perca nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro toque! Então, hey, vamos pro game aqui, porque você, sem dúvida, tem muita história para contar. É uma das pessoas aí que, que criou o um movimento, né, para falar de propósito. Então você criou o maior congresso, acho, online, né, no Brasil, sobre propósito. E, e trouxe mais de 17 mil pessoas, acho que passaram, né, mais de 17 mil vidas foram transformadas aí. Então, porra, você é um mestre, apesar de, de como a gente tava brincando com o Renato, né, de tão novo... É, com tanta sabedoria. Então, são algumas, algumas vidas aí acumuladas, né? Então, novamente, obrigado pela presença, obrigado aí para se botar aberto para a gente curtir um, um, esse tema tão importante. E vamos pro game. Tamo junto, irmão. Vamos nessa. O prazer é meu e a honra é minha também de estar aqui servindo aí para essa grande teia. <risos> Excelente. Então, Guia, eu sempre gosto de começar aqui essa conversa perguntando sobre. Qual o grande problema no mundo que você está buscando resolver hoje? Cara, o grande problema do mundo que eu estou buscando resolver hoje É o mundo como ele está <risos> é, Eu sempre digo que sim. Eu tenho uma percepção de que existem duas vidas, né? Dentro dessa realidade que a gente tem aqui Uma delas é a vida como ela é Que é a vida acontecendo, você encarnou aqui na Terra em um planeta, você é um ser humano e aí, aqui, pô, tem oxigênio, tu tem que beber água, você tem que se alimentar, existe uma cadeia alimentar, existe todo um ecossistema, enfim, entra a biologia, química, física, essa é a vida como ela é ali. E essa, esses estudos que eu citei já são interpretações nossas, né, dessa vida como ela é. E existe uma outra coisa que eu não considero como vida, mas que a maior parte das pessoas, da humanidade, né, considera isso 100% como a vida, que é o sistema criado pela humanidade.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 ao fluxo natural das coisas, né, da vida como ela é e tirando tudo isso que foi criado por outras pessoas que só criaram isso porque vieram antes da gente e disseram que a vida é isso e aí a gente acredita e pronto, a vida é isso, né, é, quem nunca ouviu chegar em uma pessoa e falar, cara, fala aí sobre a sua vida, suas expectativas, ela fala, ah, eu quero é, me formar e conseguir um emprego e ganhar um salário bom e poder viajar, e ir para shows e ir para o shopping, comprar minhas coisas e poder comer bem e compra uma casa, um carro, e aí você fala, tá, mas você me falou sobre o sistema, e a vida, quais, quais são os seus projetos, e a pessoa não entende, ela fica assim meio que, como assim, cara, Eu tô falando da vida, de fato, tá falando da vida, né, porque o sistema, ele tá inserido na vida, mas não consegue perceber que, basicamente, tudo que ela pontuou, tá dentro de um sistema que outras pessoas que vieram antes disseram que, cara, isso é a vida, esse é o certo. E a minha missão é, basicamente, abrir os olhos das, das pessoas para que elas possam enxergar além dessas barreiras que foram impostas aí é, pela cultura, pela política, enfim, por uma série de, de, de pontinhos que juntos formam esse grande sistema da humanidade. Cara, fenomenal. Você trouxe aí o que a gente, eu acho, já trocou até a ideia sobre isso, né? Esse sistema de crenças, de formas de pensar, formas de agir, que é muito moldado pelos seis pais que eu brinco, né? Os nossos pais, os nossos professores os nossos patrões políticos, padres e publicitários. Tem outros Pays ah, até, e tem outras frentes, mas é sem que... dúvida esses seis Pays aí modelam muito a nossa forma de, de agir e pensar, né, Criando esse sistema e criando essa ilusão do que, que é a vida. Né. Mas é, é, é foda que quando você traz isso, isso eu percebo muito de acordo com a cidade que eu vou e as tribos que eu, que eu participo. Se eu vou para São Paulo e eu tô lá fazendo a porrada de reunião, encontrando com a galera em Happy Hour e tal, você pergunta o que você faz, ou quais são os seus projetos, ou, quem, quem é você, né? aquela pergunta de introdução, e a galera fala diretamente do job description dela, do trabalho dela, né? criando essa identidade ilusória de que eu sou o meu título, eu sou o que eu tenho, eu sou os meus bens, eu sou né? todos esses elementos que fazem parte do sistema. Né? E quando eu vou para outras tribos, por exemplo, a nossa tribo aqui, da, do Master Soul e e todas essas mini tribos conectadas nessa busca por um pouco mais de verdade, questionar tudo isso, você fica até sem graça de perguntar às vezes o que você faz ou quem você é, né? Você acaba conversando sobre paixões, sobre crenças, sobre é outra forma de iniciar. Tanto é que nos podcasts que eu, que eu faço que eu sempre a primeira pergunta que, que eu costumo fazer é quais são suas principais paixões, justamente porque é muito mais interessante do que falar do que você faz, ou qual é o problema que você está resolvendo no mundo. Você deu uma resposta muito mais interessante do que falar ah, eu faço isso ou aquilo, né? eu produzo isso, eu produzo aquilo. Então você trouxe um ponto que eu acho que é fundamental para essa discussão sobre propósito. Né? Porque quando a gente cria uma identidade 100% conectada com o trabalho, o trabalho tem um papel gigantesco na nossa vida. Né? E quando a gente está desconectado o nosso propósito com o trabalho, Aí tem um gap muito perigoso, né? que se você, minha humilde opinião, se você não tá feliz ou realizado no trabalho, é muito difícil você tá feliz e realizado na vida. Né? Então, você que é um estudante, um praticante de propósito e de, das facetas do propósito, me fala um pouquinho da sua visão sobre a relação do propósito no trabalho. Excelente. Cara, eu comecei essa busca mesmo, assim, a integrar o meu propósito com o trabalho, quase que de forma inconsciente, justamente por não não conseguir me encaixar né dentro desse sistema. Então, primeiro vem todo o entendimento, né? Quando você começa a entender o sistema como ele é, e aí você enxerga a vida como ela é, e aí você tem uma clareza. Cara, não é isso que eu quero, e é isso que eu quero. Mas ter essa clareza não é o bastante para que as, as coisas simplesmente mudem, né? E aí começa um processo daqui na matéria, né pouco a pouco, a gente ir trabalhando para se alinhar a esses novos entendimentos, a esses novos conhecimentos, a essas novas perspectivas recém-adquiridas, né? E quando eu comecei a ter esse entendimento, foi quando começou a vir um choque no que eu estava fazendo com aquilo que eu acreditava. No que eu estava fazendo com as novas percepções que eu tinha sobre a vida. Então, eu percebi que o trabalho, foi quando eu realmente entendi que o trabalho é algo que praticamente não tem como fugir. Porque eu fui a, a, na busca do meu propósito, eu queria entender qual era o meu propósito, e para isso eu tive que fazer diversos tipos de estudos em, em, em, em vários, várias direções, em vários sentidos, e aí um deles eu percebi que, cara, o, o trabalho necessariamente está ligado ao propósito, não, não necessariamente o trabalho, né, mas a, o serviço, digamos assim, hum. porque o propósito do todo, né? o propósito da gente dentro do todo também, é justamente a expansão, e uma expansão coletiva, não uma expansão individual. Porque se o sentido da vida fosse individual, só existiria um indivíduo. No seu universo seria você você mesmo, e um só indivíduo. Não precisaria ter outras pessoas diferentes né, para enriquecer o processo, outras perspectivas diferentes. Não, não teria que ter choque né, entre bem e mal. Tudo isso que a gente atribui a essas duas polaridades. E aí eu percebi isso. Falei, cara, o serviço, ele necessariamente está alinhado ao propósito. É a ferramenta que a gente cumpre o nosso propósito é o serviço. Então alinhar o seu trabalho ao seu propósito é basicamente primeiro você entender né, qual é esse grande porquê da sua vida. Né? Então a gente fala do porquê da sua existência. Não porquê de você estar tá fazendo essa live, ou porquê de você ter uma conta no Instagram, ou porquê da sua empresa. Mas cara, por que você nasceu né? nesse, meio, nesse meio período entre o seu nascimento e a sua morte, que é uma faísca no universo. Qual é a mudança que você trouxe para esse sistema, para o pré-planeta, para essa realidade? Isso é o que vai te trazer um pouco de clareza do porquê da sua vida inteira. E a partir disso, você começar a alinhar com as dimensões menores, digamos assim, as dimensões mais baixas, trazer para a matéria. Então, pô, o que eu faço hoje tem que estar alinhado com esse sentido, né? com o que eu acredito, com a minha visão de mundo, com os meus objetivos. Então, os meus objetivos, eles têm que estar nesse mesmo sentido. Se eu tinha um objetivo antes de ter clareza do meu propósito, eu tenho que analisar ele novamente e ver se agora ele faz sentido. Se ele está dentro do sentido. E a partir disso, ir procurando as infinitas possibilidades que a gente tem de manifestar o nosso propósito dentro do nosso trabalho. E integrar tudo. Não é um trabalho fácil. Muita gente acha que é muito simples. Ah, eu vou descobrir meu propósito, aí vou integrar o meu trabalho já era. Cara, por se tratar de algo complexo, né? Tecido junto, como diz o Murilo Gan, a execução vai ser complexa, porque você vai ter que alinhar o seu sentido de vida com os seus valores, com a sua identidade, a partir de a partir disso, ter discernimento para poder agir, né? como você vai pensar, como você vai ter suas estratégias, seus objetivos, o que, que você vai fazer, quais são os seus dons naturais que você vai explorar, que você vai trabalhar dentro desse processo, e aí é realmente algo muito complexo. E, e é importante a gente trazer isso para cá, para que as pessoas entendam que tudo é um processo, a vida em si é um processo. Nada aqui na matéria, na 3D, acontece assim, ó, de um salto o outro. É claro que existem exceções, né? Mas o, o fluxo natural das coisas é... É uma construção, sem dúvida. Integral por legal. Quando tu vê, o negócio tá pronto. Ou, quando tu vê, pelo menos a base tá pronta, né? Enfim, eu nem lembro mais qual foi a pergunta que você <risos> Não, foi foi conectando foi foi ficando mais, cada vez mais bonito. Mas, sem dúvida, você trouxe um, um, um ponto que eu acho que é fundamental, que é a contribuição. né O propósito, dentro dessa visão de propósito, a contribuição é um fator muito inerente, né geração de valor, ajudar o próximo. E, e eu gosto muito é, de trazer um pouco de praticidade para ficar tangível para muita gente, porque... Às vezes está tão distante dos questionamentos cotidianos, está tão distante essa busca e se despertar, que se você não traz um elemento um pouco mais tangível, fica, fica, nossa, é legal, mas naquele livro ali na estante, que quando eu tiver tempo eu vou ver. É, e quando você trouxe a palavra contribuição, me remeteu muito ao Ikigai, que é uma forma que, que eu sei que você, você fala sobre ela também, é, é algo que conecta muito, com um, tudo que eu faço, tatuei no braço Ikigai, é algo que me ajudou a ter mais clareza no meu propósito, que justamente traz a interseção de várias coisas que você falou, né? da, da paixão, do, do que você ama fazer, daquilo que, de que é o seu combustível que te alimenta, né? com aquilo que você faz bem, que são seus talentos, suas habilidades, com o que o mundo precisa, então daí a importância da contribuição, dela ser fundamental para você escolher uma causa que conecte com o seu coração, você escolher é, que tipo de problema você vai trabalhar, você vai se dedicar, através do trabalho, através de coisas não apenas relacionadas ao trabalho, mas de, de energia, de esforço, de, de intenção que você vai trazer para deixar esse mundo melhor para as suas futuras gerações e, e assim por diante. E uma forma de ganhar dinheiro com isso, porque esse ponto que eu queria abordar agora. Tem muita gente que cai no conto cor-de-rosa, esotérico, místico, é, ursinhos cariosos, tem um monte de nome para dizer de viver apenas de propósito, né? de viver de luz, de viver de propósito, e, e, e achar até antagônico a questão da remuneração do dinheiro, da energia dinheiro com a energia proposta. Só que eu não acredito, eu acredito que você, na verdade, é uma questão da ordem das coisas. E quando você bota o dinheiro na frente do propósito, geralmente tem uma... uma Talvez não tenha verdade suficiente para aquele propósito se manifestar. Mas quando você traz o propósito para frente, o dinheiro, naturalmente, é uma consequência. Seja a quantidade dele qual for. Porque o propósito, eu acho que está intimamente conectado com a abundância. E a abundância, ela pode vir financeiramente, ela pode vir através de amor, ela pode vir de várias formas diferentes. Mas eu queria muito entender a sua visão sobre propósito e dinheiro. Dá para combinar a sua opinião, os dois? Ah, total, velho. Total. Porque, de novo, quando a gente entende que viver o nosso propósito nada mais é do que se realinhar ao fluxo natural das coisas, o questionamento que tem que vir é cara, qual é o fluxo natural das coisas, né? O que que compõe esse fluxo natural das coisas? E aí você passa a entender é, leis universais, princípios dessa realidade e um desses princípios se você está minimamente nesse estudo, é o princípio da abundância, é o uhum. princípio da prosperidade, que diz basicamente que o universo em si é abundante, o planeta é abundante, a vida no planeta é abundante, as árvores produzem uhum. em abundância, os rios, os mares, a quantidade de animais, enfim, os alimentos, né? tem gente que acredita até hoje que falta alimento na terra, né? mas a gente desperdicia muito mais do que a gente utiliza, e é quando você entende que faz parte do fluxo natural, você ser próspero, tanto de forma física, né? Bens materiais, experiências, viagens, conexões com pessoas, quanto na física sensação, estado de espírito, pensamentos, né? padrões de pensamentos elevados, sentimentos, né? porque existe a escala de sentimentos. Se você passa é, um dia de 24 horas, se você passa 15 horas em, em sentimentos de baixa vibração, como preocupação, ódio, medo, cara, isso é mais do que uma prova de que, de, de forma extrafísica, você já está bloqueando a abundância, a prosperidade, você já está vivendo né, contra o fluxo natural das coisas. Quem dirá os seus resultados físicos, né? Que é o que a gente colhe desse campo mais sutil. Nada mais é do que resultados, isso aqui é só o órgão de impacto, né? O que define isso daqui tá acima. Então, é, é, é claro que que o propósito e a prosperidade, a abundância, o dinheiro, eles caminham juntos, porque aqui na Terra, o dinheiro é, é a nossa energia de troca, né? É a nossa energia de que a gente consegue pô, trocar um papel que você se esforçou para ganhar, que agora nem mais é um papel, é só um número na sua conta, por água, por alimento, por uma passagem para viajar, por segurança, enfim, para poder realmente se sustentar aqui na terra, na matéria e conseguir desfrutar dessa experiência que é a vida, né? Então, nada mais é do que uma crença limitante, né? É aquela Sim. crença que vem e limita e fala, ah, não que propósito, se você vai ver seu propósito, você não pode ganhar dinheiro. Ah, se você vai ajudar as pessoas, você não pode ganhar dinheiro. Mas se você investiga isso, você vê que não faz sentido. Se você Perfeito. pergunta outra pessoa por quê, por quê, por quê, ela não vai nem saber por quê. Ela vai ah, porque alguém me disse um dia que é isso, velho. Sei lá, tá na Bíblia lá, que o... Mais <risos> fácil <A gente risos> passa camelo passar lá no negócio do que o rico entrar no céu, e é isso. <risos> Perfeito, excelente. Eu adorei a resposta. E ainda nessa pegada de, de mitos, né, do propósito, Acho que tem aquele mito também da pessoa que busca eternamente o propósito e fica sempre naquela, naquela condição bem confortável do eterno buscador, do eterno estudioso, que é um local muito seguro né, e confortável, que você está sempre buscando, e nunca praticando o seu propósito. né? Então você só fica fazendo exercícios, fazendo processos, fazendo cursos, vendo lives, assistindo filmes e lendo livros e na hora de realmente botar em prática para ver se aquilo está conectado com a sua essência de verdade, não faz. Né? Então, eu queria saber de você é, qual a sua opinião sobre esses eternos buscadores de propósito, se é algo que em algum momento a gente encontra ou se é algo que, sim, a gente deve estar eternamente buscando e qual o risco né, dessa dinâmica para não cair numa armadilha de estar sempre buscando algo e sempre insatisfeito, sempre na escassez, né? Cara, assim, é, eu digo que o, o propósito em si ele não muda, né? ele é o mesmo. Mas o que muda é o nosso nível de percepção dele. E tem muita gente que acha que o propósito é algo mensurável, né? Que, pô, eu consigo trazer isso aqui em poucas palavras e te falar. E não é. Você Dá para trazer uma noção, né? um direcionamento do que seria esse propósito. Mas o propósito em si é, pode parecer coisa de, de, de new age, de hippie, não sei o quê, mas ele só pode ser sentido, cara. E, e isso daí, velho, nem tente entender pelo intelecto. Porque se passar só pelo intelecto, beleza, tu vai, tu vai questionar, tu vai racionalizar. Mas não é, não é, não é essa a questão. A nossa mente, ela é extremamente limitada, né? O nosso intelecto, o nosso racional. Já o sentimento, ele é muito mais amplo, porque ele é quase que abstrato, ele não tem forma, né? nosso pensamento ele tem forma, a nossa mente funciona de forma linear, racional, didática, prática. Já o sentimento, ele é abstrato. E por ser abstrato, por não ter forma, é onde você realmente se abre a infinitas possibilidades. E aí quando você sente esse propósito, né, é onde vem a compreensão de fato. Não o entendimento, mas a compreensão. Aí ali você consegue compreender e aí sim começar... De pouco a pouco racionalizar uma parte daquilo, né? E trazer para as palavras, trazer para o entendimento. Mas a, a jornada em si é de, de maestria disso. A jornada é de, de aumentar essa percepção desse propósito e se alinhar cada vez mais a ele. Quanto mais clareza você tem, mais você se alinha a ele e mais você o cumpre, digamos assim, né? Isso até o seu último suspiro aqui na Terra. Porque o propósito, ele é tão intenso quanto a própria vida. Ele é tão grandioso quanto a própria vida. Né? se a gente está falando do propósito da vida né? e, do seu, do, e do propósito da sua vida você trouxe nessa visão de que é um propósito único né, que vai te acompanhar a vida inteira mas é, a percepção, a compreensão ela vai se tornando cada vez mais sutil cada vez mais profunda né, do, do papel e da tangibilização desse seu propósito seja no trabalho, seja em ações seja em iniciativas, projetos, o que for né? e, e essa maior compreensão na minha opinião, ela não vem através apenas de exercícios de visualização e de, e de escrita ou repetir em voz alta. O meu propósito é isso na frente do espelho, né? Você precisa botar em prática, você precisa testar, você precisa experimentar, você precisa quebrar a cara, você precisa aprender, porque a cada experimento, isso eu falo para uma galera que eu acompanho, meus alunos e tal, você vai chegar numa versão 1 da racionalização do seu propósito, uma frase, porque você precisa comunicar, você precisa se organizar, e tudo bem, é a nossa forma mental, racional de, de estruturar as ideias, né? para quando você não está com uma sensibilidade muito grande, emocional, para compreender aquilo. Então, você chega na V1, mas essa V1, ela vai ser eternamente refinada em função da sua vida, em função dos seus experimentos, em função do que acontece de real na entrega desse propósito para o mundo, da forma como você se apresenta. Então, para mim, a maior escola para você realmente descobrir o seu propósito, ou ter clareza do seu propósito, é ouvindo o seu coração e buscando exercer o máximo possível aquilo que a sua intuição te diz e vendo se é aquilo mesmo. Porque se você começa a tomar decisões em relação ao seu trabalho, né, empresas para qual você vai trabalhar, empreendimentos aos quais você vai começar, pessoas às quais você vai se conectar, grupos aos quais você vai participar, valores aos quais você vai respeitar, essa é a melhor forma de você ver realmente se você está vivendo alinhado com o seu propósito, alinhado com seus valores e construindo, desenhando uma vida, um estilo de vida onde esse propósito ele possa ser manifestado. E o problema é quando você começa a tomar decisões contrárias à manifestação do seu propósito. Então, tangibilizando. Se o seu propósito é ajudar pessoas no despertar de consciência e você escolhe trabalhar como contador numa pequena firma onde você não vai conseguir levar isso para ninguém. Você está completamente desalinhado com o seu propósito em relação às suas decisões do dia a dia. E você tendo consciência disso e continuando nessa vida, uma vida presa na CLT, numa vida onde você não consegue levar sua mensagem para ninguém, numa vida onde você não consegue nem pensar no dia a dia, você não tem tempo nem para pensar ou refletir sobre essa questão do seu propósito, não tem como ser realizado né, numa vida assim. Então, é, nesse sentido, eu queria entender do seu lado, qual é, a sua, na sua opinião, o maior risco para quem está aqui nessa live buscando ter clareza do propósito, buscando encontrar o seu propósito? Qual é o maior risco que ela, ela deve evitar? Cara, o maior risco que ela deve evitar é liberdade desalinhada ao que ela sente, ao que ela acredita, velho. Porque essa é a grande armadilha. Hum, não necessariamente a gente precisaria fazer cursos sobre propósito, acompanhamentos, e entender e estudar, claro que isso é ótimo para trazer clareza, principalmente para pessoas como eu que necessitam dessa parte mais racional da coisa, de entender também, e também trazer para o sentir né, do, do abstrato, isso tudo é muito importante e é muito bom a gente poder ter esses auxílios né, de, de várias pessoas, mas não necessariamente a gente precisaria fazer isso, porque a gente tem a nossa própria intuição a gente tem o nosso feeling, o propósito, ele tá dentro, ele não tá fora, então ele tá sempre pulsando aí dentro, e então ele dá sinais em lives, em pensamentos, em, em coisas que você fala, cara, isso faz sentido pra mim. Mas a barreira, ela é muito mais mental, né? Entra em choque aquilo que disseram pra você que é o certo, ou que disseram pra você que é verdadeiro, e você se acostumou, e aquilo que realmente tá pulsando ali dentro de você, que no fundo você sabe que é aquilo, e fica nessa, né? E, e a cada momento em que você adia essa deci essa decisão, você está simplesmente decidindo o outro lado. Você está decidindo fazer aquilo que não está alinhado. né Você tem sempre a decisão de fazer aquilo que está alinhado e de fazer aquilo que você não está alinhado. Então, cara, se você está em busca de um propósito, já é um sinal de que você já está tentando se alinhar a esse propósito. Esse propósito está aí dentro, pulsando dentro de você, né? Falando, cara, me compreenda, me entenda, tem algo maior para você. E, e a busca é se integrar, entregar mesmo a isso, né? Olhar e falar, cara, é isso. Vou seguir o fluxo. Tá me, tá me levando para cá, eu vou pra cá, eu vou ver o que me espera ali. E eu vou descobrir, descobrir algo novo. Mudou minha percepção? Pô, eu tenho que alinhar as minhas atitudes com essa nova percepção. Eu tenho que alinhar o meu padrão de pensamentos, meu padrão de sentimentos, tudo que eu faço com essa nova percepção. Caso contrário, eu vou viver num, num grande dilema, num grande choque, numa, numa grande hipocrisia, digamos assim. Né? E esse é o maior risco. É o maior risco, porque o risco não é nem você não descobrir o seu propósito, porque, cara, isso virou um negócio assim que, meu Deus, é, eu consigo entender essa dificuldade, porque eu tive uma dificuldade enorme para entender o meu propósito, mas ao mesmo tempo é muito simples, né? É muito mais sobre desconstruir, sobre te tirar, né, esvaziar o nosso copo, que aí sim brota o que, é, o que já é, o que já existe, do que você construir mesmo, né? Ah, não, vou construir o meu propósito e aí eu tenho que ligar os pontos. Não, cara, se você se desapegar das suas verdades, você já vai estar realmente bem mais alinhado, sabe? Então é um trabalho muito mais de desapegar mesmo, né? E, e é isso. <risos> muito bom, muito bom. Você falou um ponto que eu acho que é lindo, que o propósito, você não precisa criar um seu propósito, é muito mais, eu acho que até a questão dos verbos, que a linguagem tem um poder muito forte, né? Não é necessariamente descobrir o seu propósito, mas é reconectar com o seu propósito, né? Porque ele já tá aí, né? A sua essência, né? o seu combustível, você nasceu com ele, ela tá aí, ela... Ela sofreu algumas modificações, algumas influências em função da vida, mas a essência, a essência mesma, pura, está lá dentro. Então, é muito mais um trabalho de reconexão. Se quiser usar a descoberta, é muito mais redescobrir do que descobrir, né? Não é encontrar, é reencontrar. Então, acho que é muito mais o que você falou, olhar para dentro, né? menos para fora, voltar mais para a intuição, entender como que você vai desenvolvendo essa sensibilidade para conseguir descascar né, todas essa, essas camadas de cebola para chegar lá, lá dentro, e aí as coisas acontecem de uma maneira muito mais naturais, é, de uma forma muito mais verdadeira. E uma coisa muito legal é, é que você trouxe a questão do, do desapego né, também. E o desapego, alguém falou aí também, uma das armadilhas é o ego. Né? E o ego está muito relacionado à mente, está muito relacionado à questão do apego, de você estar tá sempre buscando um lugar comum, um lugar confortável, um lugar que você conhece as coisas, você... Então, a questão do ego e do apego realmente são armadilhas muito fortes, né? E, e antes de, da gente passar para algumas perguntas que a galera já está mandando aí no, no quadradinho, mas eu queria é, ver rapidamente a sua visão sobre o ego versus propósito. Que que, qual é a conexão que você vê e como que você vê que o ego pode atrapalhar a pessoa nessa, nessa reconexão com o propósito ou nesse nesse florescer, né, nesse despertar, nesse, nessa entrega de propósito para o mundo. Cara, eu vejo esse tópico assim, de uma forma também extremamente simples e clara, que é o seguinte, o ego ele é uma ferramenta, e ele é uma ferramenta essencial dentro do processo da vida, caso contrário, ele não existiria. E um dos principais papéis dele é proporcionar que a gente cumpra o nosso propósito de vida. né? Porque se a gente não tivesse o nosso ego, a gente não ia ter essa, essa falsa sensação de separação, essa falsa sensação de que nós somos diferentes, né? Porque o que é diferente é o nosso ego, né? É a parte superficial da coisa, é a nossa persona. Então ela é uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta que deve ser utilizada para cumprir o nosso propósito aqui na Terra. É como se fosse um personagem, cara, você vai entrar dentro de um jogo. Lá dentro do jogo você tem um objetivo a cumprir. E aí você vai assumir o papel de um personagem, ele tem várias características, vai ter vários desafios, mas não se apegue, você não é o personagem, né? Apesar de você estar dentro daquele personagem naquele momento ali, experienciando a partir da perspectiva dele, e ele ser essencial para você cumprir a sua missão ali, para você cumprir esse grande porquê, esse grande propósito, você não é ele. Então não se apegue a isso. E aí, qual que é o erro, que é, né? que é, que é o grande problema, que é o que causa a, a demonização do ego no mundo inteiro, é que as pessoas se identificam ao ego. Elas acham que elas são o ego dela. E a partir do momento que elas fazem isso, elas colocam o ego em outra posição. Não na posição de uma ferramenta que eu estou utilizando, mas de algo que está me utilizando e já perdeu totalmente o sentido, já perdeu o propósito porque eu me identifiquei com isso, então eu perdi. Eu não sei mais quem eu sou, eu não sei qual é o meu propósito, porque eu estou identificado com o meu ego, com a minha ferramenta, que é a faceta mais superficial de todo esse conjunto, né? Então o, o papel do ego dentro desse processo é ser uma ferramenta que a gente utiliza para cumprir o nosso propósito, né? E o grande erro é deixar que ele nos domine, é se identificar com ele e achar que nós somos ele. Excelente, muito bom. E agora eu quero trazer uma pergunta que eu achei bem interessante aqui da, da Carla. Propósito pode ser uma decisão? Eu decido amar o que eu faço e não o inverso? O que você acha aí, Gui? Propósito pode ser uma decisão. Eu decido amar o que eu faço e não o inverso. Cara, não sei se você entende direito. Olha, deixa, deixa eu ver, porque quando eu vi essa pergunta, eu lembrei da até um lema japonês, né, do que, que fala, é, não ame, né, é trabalhe com o que ame, ame uh, os, ai, como é que era? Era uma coisa, uma jogada de palavras assim, de amor e trabalho, né, e love what you do, do what you love, né, que é a frase que, que a gente mais ouve por aí, mas era, na visão deles, é, uma doutrina que você pode aprender a amar o seu trabalho se você, focar e se esforçar e dar o um gás. Então, aqui eu acho que a pergunta é um pouco nessa, nessa direção, se o propósito, eu posso escolher ou influenciar meu propósito para decidir amar o que eu faço e não o inverso, fazer o que eu amo, entendeu? Eu posso chegar nesse ponto de falar, pô, eu tô aqui como contador nessa firma há 10 anos, pô, não tá legal, tal, eu posso mudar algo na minha cabeça para começar a amar o que eu faço ou, ou não, na sua opinião? Ah, eu acho que, que tudo é possível, né? Nesse sentido de aprender a amar aquilo que você faz. Claro tá? que pode acontecer. Assim como pode acontecer também de você optar por fazer aquilo que você ama. O propósito em si não é fazer aquilo que você ama, né? Mas influenciar o propósito em si, de, de alterá-lo, não. Porque ele é algo pré-existente, né? Ele já existe. É, é um sentido. É um direcionamento que fala, cara, o é, é, um sentido é esse. E é possível, assim, você aprender a amar aquilo que você faz, é possível que isso esteja dentro do seu sentido de vida. Assim como é possível também que isso não esteja dentro do seu sentido de vida. E por mais que você ame aquilo que você passa, se não estiver cumprindo, por exemplo, as outras partes lá do Ikigai, né, vai ter aquela sensação de que eu poderia estar realizando mais. E essa sensação é a sua alma dizendo para você, cara, você tá se limitando, velho, vamos expandir. Existe muito mais, né muito mais possibilidades. Né? É, você pode ganhar mais, por exemplo, você pode causar mais impacto, ou você pode fazer algo que você ama ainda mais, né? ou tudo isso junto. Então, enquanto tiver possibilidade de expandir, pode ter certeza que algo dentro de você vai pulsar nesse sentido de expandir. E se você conscientemente ou inconscientemente fica nessa de eu não quero expandir, entra no contraste da coisa. O propósito pulsando dentro de você né, tá, tá te incentivando, tá te inclinando a expandir e você tá tentando segurar essa força contraste, dor, resistência sofrimento, falta de realização total tá, cara, eu concordo com o que você disse e eu acho que tem tudo que a gente faz para ter uma realização no trabalho tem que estar conectado de alguma forma né, eu acho que alguém falou aí, em sintonia com um propósito maior né, e, e essas atividades é, no trabalho, no projeto como a gente falou né elas elas têm que fazer sentido com esse guarda-chuva-mãe. Né? E esse guarda-chuva-mãe, ele, nosso propósito geralmente é genérico, o suficiente para abraçar muita coisa. né? Então, é, não, não são frases super montadinhas, específicas, que parecem uma proposta de valor único de um projeto. Isso, tudo bem, é necessário para um projeto, para um trabalho, para um empreendimento, mas isso é apenas uma iniciativa dentro de um propósito maior. Só que você começar por ali, talvez seja mais fácil que mais tangível. E tá tudo bem. E aos poucos você vai né, expandindo, você vai se reconectando, você vai entendendo, se conhecendo melhor para chegar a uma frase, caso você precise ou não, mas uma clareza de um propósito maior, onde você vai abraçar esse projeto aqui, aquele projeto ali, aquela iniciativa ali. Você vai ter as suas ações na vida alinhadas, como você falou, com o seu propósito. Porque no final, quanto mais eu estudo, mais eu pratico, mais eu experimento, mais eu ajudo outras pessoas, eu vejo que a equação, se existe, ela é muito simples, né? A equação é, tome decisões, faça coisas alinhadas com os seus valores. E aí valores barra propósito, barra o que é importante para você. Se você consegue alinhar a sua vida de acordo com aquilo que é importante, com aquilo que você valoriza e com aquilo que você respeita, cara, sua vida vai ser uma vida alinhada, vai ser uma vida simples, vai ser uma vida feliz, a gente complexifica, a gente, a gente cria uma complexidade tremenda e desnecessária né, às vezes para chegar a conclusões muito básicas que é, porra, o seu trabalho está alinhado com o que você acredita, com o que você defende, com os seus valores, a, o seu estilo de vida, se não tiver, cara, ferrou, porque não tem como ser feliz, porque os nossos valores são os nossos guias né, em busca daquilo que nos alimenta, se você está tomando decisão desalinhado com seus valores, em algum momento vai dar ruim, não tem como não. Não ser assim, né? E, então, é, quando você falou de alinhamento, isso marcou aqui. Eu falei, pô, preciso reforçar, porque é muito sábio mesmo. Agora, ah, recebemos tá? outras perguntinhas aqui. Ó, seguir o entusiasmo é o melhor caminho para estar alinhado com o um propósito? Então, aqui, entusiasmo, imagino que seja algo relacionado à paixão. né? Então, seguir as paixões, o entusiasmo, é o melhor caminho para estar alinhado com o um propósito? O que você acha, Guilherme? Se for, essa frase ela vai estar tá, assim perfeita se for realmente o sentido real da palavra entusiasmo, né? Que é estar cheio de Deus. Estar tá entusiasmado é estar cheio de Deus, né? Ah, que legal, não sabia. Então, se, se seguir o entusiasmo, né? Que é estar cheio de Deus dentro de você, né? Essa sensação. É... Se, se for isso, sim <risos> não, não diria o melhor caminho. Porque eu não acredito muito nesse negócio de melhor caminho, né? Existe o caminho, cara. Independentemente de onde você seguir, você vai estar no caminho. né? Cara, não, excelente. A gente está indo aqui, deu para responder algumas perguntinhas, foi bom gerar essa interação. Mas queria, agora, nesses últimos minutinhos, fazer é, algumas perguntas mais sobre o Gui, agora também. Então, Gui, me fala hoje qual é o seu maior sonho? <risos> Cara, são tantas coisas assim. O meu maior sonho mesmo, velho, é poder realizar todos, todos os meus sonhos, sabe? <risos> Só sonho mãe, né? Mas vamos lá, vamos. qual, qual, mãe, qual, qual é o seu sonho nesse Sim. ano ainda que você gostaria de realizar? Cara, um sonho que eu gostaria de realizar nesse ano. Eu tô num ano, cara, que eu considero como um ano de colheita, né? Eu fiz um estudo da numerologia e o, esse meu ano está sendo regido por essa energia da colheita, né? de, de colher o que foi feito nos últimos anos. E eu tenho identificado isso em vários sentidos. Né? Tenho feito muitas colheitas em vários e vários sentidos. E uma que eu estou esperando, assim já tem um tempo, né? não, não é tanto tempo assim, eu sou novo, tenho 21 anos de idade, é realmente um salto financeiro. Um, um, um, não um ah, eu quero ficar milionário, ah eu quero... Não, não nada disso. É, nada mais é do que realmente alinhar um nível de resultado um pouco superior, que é aquilo que eu já venho buscando, que eu já venho trabalhando, que eu venho integrando há um tempo, né? Então, assim, um do, dos meus maiores desejos, meus maiores anseios a serem realizados ainda nesse ano é isso. Outro são conexões, assim, conectar com pessoas que eu admiro, que estão nesse mesmo sentido, isso já vem acontecendo, né? Desde o início do ano, comentei com vocês lá no Master Soul que aquilo representava um... um uma realização muito grande para mim e agora tá acontecendo em um outro nível com mais pessoas em um nível de amadurecimento ainda maior, presencialmente, né, com toda essa galera, e isso para mim tá representando assim algo muito muito muito gratificante mesmo, de de ver que, cara, <risos> Não é só isso que a gente está falando aqui, não é só não está só na teoria, não é só bonitinho, não só faz sentido aqui não, velho. Se você coloca energia Acontece, e, né? e, e ver o, o, o tempo passando, você vê que se manifesta aqui no, na matéria, né? Isso é muito bom. Top. E, e Guia, eu quero te perguntar uma questão que, que é algo que surgiu na minha vida nesses últimos meses também e tem sido uma jornada linda aí de, de liberdade mesmo, né? E e aí eu olhei para minha vida um dia desses e percebi que a representação da liberdade na minha vida estava se manifestando muito através de uma, da simplicidade, da, da questão dos, dos pés descalços mesmo, que é algo que eu estou falando muito sobre isso agora. Então eu queria saber, para você, o que, que pés descalços representam? Cara, pés descalços, para mim, representa aquilo que, que o Murilo Gão fala muito, né? o back to basics. Voltar ao básico, né? ao essencial, ao natural. Pé na grama, pé na terra, roda de fogueira, olhar o céu estrelado, apreciar o pôr do sol, ver a lua, respirar, comer uma fruta direto do pé, tomar um banho de rio, de cachoeira, de mar, conversar sobre ideias, sobre planos, sobre projetos, sobre estratégias, sobre propósitos, sobre trabalho, serviços, conexões, tudo isso. Muito bom, cara, delícia, porque você trouxe uma... É legal que eu faço essa pergunta para todo mundo, e sempre tem um, uma faceta diferente que enriquece ainda mais na visão sobre, sobre esse estilo de vida que para mim representa. Né? E, inclusive, eu estou fazendo uma imersão né, aqui, esses encontros, essas pessoas, esses seres humanos incríveis que eu tenho chamado aqui para a gente trocar ideia sobre é, tópicos que, que são significativos, fazem parte dessa, dessa imersão aí que está tá fluindo, quem quiser participar, quem quiser encontrar um pouquinho mais de detalhes sobre elas, dá uma olhada lá no meu link na bio, que tem, tem um linkzinho lá que explica melhor essa imersão pés descalços, que eu vou fazer uma série de encontros, lives, aulas, ferramentas, exercícios, vai assim, ser muito bonito aí essa, esse mergulho interno para ajudar a galera a se libertar da CLT, se libertar dos sistemas, né, mudar a mentalidade, conseguir desenhar uma vida pés descalços, né, esse é o objetivo, então, a é, cada conversa para mim é... Dá para entender que eu tô alinhado com o propósito, porque isso daqui não é, não é trabalho, não é apenas prazer, não é... É tudo junto, né? Não dá para separar uma vez que você começa realmente a estar tá alinhado com, com o que você veio fazer aqui, né? É muito bom, velho. É muito bom. Sério, eu falo isso. Tem gente que desacredita, né? Mas quem me conhece, assim, que convive mais, vê que isso é a minha vida, velho. Eu vou terminar essa live aqui agora, vou, vou receber um amigo aqui em casa para descontrair, sabe? para encontrar. E, cara em cinco minutos a gente vai estar falando disso, véio, naturalmente, <risos> tá? Isso ele, não, é, é muito essa de, acabou o trabalho, vamos, vamos, vamos. É, fechar a laptop aí. por eu, vamos falar disso, não cerveja pra esquecer. Esse, <risos> exato, exato, exato. Não tem distinção, né? E eu vejo, eu vejo isso como um, um do, dos grandes pontos a serem destacados no propósito da nossa existência. É a integração. Integração de quê? Cara, primeiro, integrar todas as facetas do seu ser, né? Porque tem gente que acha que existe você e existe o seu ego. Mas, cara, o seu ego, ele tem várias personalidades. Quando você tá aqui fazendo uma live, você é uma pessoa. Quando você está falando com a sua esposa, você é outra. Quando você tá falando com a sua mãe, você é outra no trabalho, você é outra no futebol, é outra. Né? Mesmo que minimamente. E o trabalho de integração é justamente alinhar o seu verdadeiro eu com todas essas facetas e aproximar essas personalidades. Né? Que quanto mais distantes elas estão, mas numa loucura você está vivendo, de várias personalidades em que existe um eu aqui, outro aqui, eles são opostos, e meu Deus do céu, e agora? E aí você vai aproximando, vai aproximando, né? até que você integra isso em uma coisa só. E aí não importa se você está numa live, ou se você está falando com a sua mãe, ou com a sua esposa, ou dando uma palestra para 10 mil pessoas na presença do Dalai Lama. Você vai se apresentar da mesma forma, vai interagir da mesma forma porque você integrou a sua personalidade, né? você integrou as multifacetas do seu ser. E isso em vários, várias dimensões. Né? Quando a gente traz para, a dimensão, para uma outra dimensão, é alinhar seus pensamentos com seus sentimentos, com as suas atitudes, com as suas palavras. É alinhar é, o seu trabalho com o que você ama, com o que vai causar impacto no mundo, com o seu propósito, e com o seu entretenimento, com as suas viagens, com as suas conversas banais. E aí, cara, quando tu vê, você tá em Floripa e você não sabe se você tá trabalhando ou se você tá no encontro de amigos, se você tá hackeando o mundo, o sistema, sabe? Você tá ganhando <risos> dinheiro. Tá tudo acontecendo em simultâneo, né? E, e essa integração que realmente traz a magia da coisa, né? Perfeito. Não tinha como concluir de uma maneira mais inspiradora. Obrigado, Gui. Animal. Pra galera que quer saber mais do seu propósito, dos seus projetos, qual é a melhor forma de manter contato contigo? Cara, Instagram, <risos> segue aqui no, no, no Instagram e o que você precisar saber dos meus projetos está na minha biografia, então, é, eu, lá eu tenho um curso gratuito que eu dou toda terça-feira, que é uma live aqui no Instagram, né, sobre autoconhecimento, autoconhecer. Tem um curso também sobre propósito, né, que, que é a, a integração das aulas do, do, desse projeto que eu fiz, né, no congresso. E tem um portal que é onde eu estou ali criando um, um time uma ecovila digital para a gente fazer troca de experiências nesse mesmo sentido, se auxiliar e ter acesso a uma série de materiais também de apoio nessa mesma busca. Mas onde eu estou mesmo aqui na, na linha de frente todos os dias produzindo conteúdo gratuitamente é aqui no Instagram. Perfeito. Galera, sigam, por favor, esse ser humano maravilhoso, caso vocês já não estejam seguindo, né mas imagino que muita gente já esteja te seguindo aqui. E se vocês quiserem participar dessa imersão Pés Descalços, gratuito também, que vai ser uma geração de valor absurda, dá uma olhada lá no link na minha bio, tem um botãozinho lá para vocês também participarem, tá? Gui, obrigado, Oi. valeu pela presença, foi incrível, boa noite. Siga aí na jornada, inspirando muitas pessoas e continuamos em breve, vamos se abraçar aí, e tá junto aqui nessa ilha da magia. <risos> Gratidão, meu irmão. Foi muito bom mesmo o papo hoje. Deu para transcender legal aqui viajar. Agradeço Óbvio. mais a, a oportunidade, o convite, a abertura. Desejo muito sucesso e muita prosperidade nos seus projetos, nos seus impactos, nos seus resultados, em tudo, no, no, no workshop agora. E é isso, vamos nessa. Daqui a pouco tô chegando aí pra aumentar um pouquinho mais a magia da, da Ilha da Magia. Então, valeu, galera. Oh, valeu, valeu mesmo, irmão. obrigado, Gui. Daqui cinco dias, tô tá chegando breve. aí, hein? Coloca na ilha. Isso aí. 19. Demorou, Rei. Hey, tamo valeu, junto. Valeu, tamo Tchau, junto. tchau. tchau. E aí, curtiu essa conversa com o Gui? Muito bom, né? Espero que a gente tenha plantado uma sementinha aí de questionamento e que você busque ter um pouco mais de reconexão com o seu propósito, que você busque olhar mais para dentro, que você busque entender qual é a sua essência para começar a direcionar as próximas decisões e ações concretas na sua vida em relação ao trabalho, beleza? E se você gosta de histórias como essa, dá uma olhada aí nas outras edições de Life Hacker Talks, que eu venho convidando pessoas extraordinárias, mas que são completamente normais e ordinárias como eu e como você. Então, você vai poder se inspirar com histórias, com práticas, com dicas concretas para você começar a redesenhar a sua vida em busca de mais liberdade, em busca de mais sentido, mais leveza, né? um estilo de vida que eu brinco que é um estilo de vida pés descalço. Então, se você precisa de ajuda, conta comigo, dá uma olhada aí na descrição, porque tem vários formatos de transformação para você também, tá? E a gente se vê na próxima. Seguimos!